Você está cansado de perder na lotofácil? Então, este é o vídeo mais importante da sua vida. Você está cansado de ir na, nas lotéricas e pegar um bilhete da lotofácil e riscar e só jogar dinheiro fora. Então hoje eu tenho a solução para todos esses seus problemas. Já ajudei bastante pessoas aí a acertarem 14 até 15 pontos. Imagina aí os benefícios que você vai ter se você acertar. 15 pontos, os 14 pontos são praticamente garantidos que você vai acertar, fique no vídeo até o final, são muitas pessoas impactadas com meus conhecimentos aí de estar ajudando, a galera está ganhando na Loto Fácil. Mas fique até o final, porque esse vídeo será tirado do ar logo, logo. Eu garanto que pelo menos 14 pontos você acerta. Mas antes, dá o like no vídeo, compartilhe, comenta aí. No final, vou dar um aviso muito importante para você que quer acertar na lotofácil toda semana. Mas lembre-se, esse vídeo vai ficar no ar por pouco tempo. Assista até o final. Pessoal, eu vou explicar da maneira mais detalhada possível, porque eu quero que vocês tenham sucesso. Entendeu? Então vamos lá. Primeiro passo: você escolhe seis dezenas, tá? A primeira dezena que você escolheu foi a 5. Você vai colocar ela aqui, aqui, aqui, aqui, aqui, onde tiver até aqui. A última dezena, sexta dezena foi a 23. Ela vai aparecer aqui, aqui, aqui, aqui. Certo, pessoal? Deu para entender? Seis dezenas que vocês escolherem, vocês vão substituir aqui: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Tá pessoal, a gente é vocês. Substituem. Qual o objetivo disso, pessoal? É acertar entre seis dezenas é acertar quatro pontos. Eu acho assim que é uma média legal. Tá, eu ia fazer três para três, ia fazer seis dezenas para acertar três. Mas aí eu acho que é, Eu, como só apostador também eu acho que não é difícil você escolher seis dezenas e acertar quatro. Tá, agora se, se das seis você acertar em cinco ou seis. Vocês vão perder dezena, tá? Tem que ser exatamente quatro. Tá bom, pessoal? Se você acertar em cinco. Se der tudo certinho, no final, mais que você vai fazer 14 pontos, tá? Que já tá bom, né? Tá certo? Então, por que que eu fiz grupo de quatro? Contando que você vai acertar 11 pontos. Se você vai acertar 11 pontos e tá faltando quatro... Aqui, você vai encontrar os outros quatro, tá? Então, isso daqui é um complemento, é a primeira parte do que eu vou falar agora, tá certo? Então, isso aqui é um complemento, tá? Primeiramente, nós vamos ter que acertar 11 pontos em 19. Por quê? Porque vamos ter que acertar 11 dezenas em 19. Porque assim, se a lota Ofás tem 25 dezenas, se vocês escolheram 6 para fazer esse fechamento... Quantas dezenas vão sobrar 19 na é verdade deu para entender até aí acho que tá tudo certo aí da 19 dezenas você vai escolher 11 pessoal 11 é fácil acertar uns dezenas da 19 é claro que não não existe jogo fácil pessoal mas com isso daqui vai ajudar bastante o seu os seus acertos então na 19 dezenas você escolheu 11 como que você vai completar aquele volante você vai fazer 15 jogos 15 No primeiro volante você vai colocar a primeira dezena que você escolheu Das 6 A primeira, a segunda, a terceira e a quarta O segundo volante As mesmas Na 19 dezena As 11 dezenas que você escolheu Elas vão aparecer nos, nos 15 jogos aqui 5, 10, 15 Tá? Então esse jogo vai custar quanto para vocês? 30 reais 15 jogos Tá bom? Você vai ficar com 15 cartões de 15 dezenas. Deu para entender, pessoal? Então, nas 19 dezenas que sobrou, vocês vão escolher 11, tá certo? Aqui vocês vão ter 15 volantes, ou 15 jogos, com 4 dezenas, não é isso? Com aquelas 11, completas 15, tá certo? Então, por exemplo, entrou 4 pontos aqui. Das 6 que você escolheu, se entrar 4... Aqui vai ter quatro dezenas. Aqui vai ter quatro pontos, tá? Olha, eu vou chutar quatro números sem, olh sem olhar. Vou a, a segunda dezena, a terceira, a quinta e a sexta. Então vamos lá. A segunda, a terceira, a quinta e a sexta. Qualquer combinação que você pegar de um a seis, escolher quatro números, aqui vai ter, tá? Aqui é o fechamento de seis dezenas com quatro pontos fechados, tá bom? Então, se lá nas onze dezenas que você escolheu, entre aquela 19 que sobrou Se vocês fizerem 10 pontos E acertaram mais 4 aqui Vocês vão ter 14 pontos Se vocês acertaram 9 lá E acertaram 4 aqui, vocês vão ter 13 Tá bom? Agora uma outra coisa Se aqui Vocês fizeram 15 jogos Mas você quer aumentar o seu jogo Opa, legal isso daí Eu queria fazer mais 15 O que, que você vai fazer? repete isso aqui novamente em outros jogos vai na 19 dezenas escolhe mais 11 dezenas entendeu diferente da primeira é claro da primeira que você escolheu fez mais 15 jogos deu 30 Poxa que legal vou fazer mais 15 vai na 19 dezenas novamente e escolhe mais 11 tá certo pessoal vocês ficarem com 45 jogos cada vez que vocês escolheram 11 dezenas diferentes lá Vai aumentando os jogos Essa aqui é uma ótima opção Para você jogar na lotofase da independência Que está chegando aí Daqui uns 10, 15 dias Tá bom pessoal, era isso aqui que eu queria passar para vocês Pessoal, eu coloquei aí abaixo do, do vídeo O um link que leva para um, um método Para você acertar de 14 a 15 pontos Comprovado 14 100% certeza e os 15 é só questão de tempo. Você clica aí nesse link que está abaixo do vídeo e dá uma conferida lá, pessoal. Valeu aí, até o próximo vídeo.